Olá pessoal, vamos a mais um jogo aqui, ó. Eu pode imaginar, né? eu já instalei, eu já instalei, mas ele não tá funcionando para o emulador, né? Mas agora ele, ele, eles arrumaram lá que eu pedi no, no, no help, né? No feedback, né? Então eu pedi lá, eles arrumaram, né? Então o jogo agora está funcionando no, no emulador, né? Eu tinha instalado no celular, mas agora eu vou começar com uma conta sem Vamos começar com uma conta sem. sem Lokin, né? Porque eu quero ver como é que é o jogo, né? Vamos ver, né? Se ele inicia. É... Vamos ver, né? Então tem que dar umas permissão aqui, né? É... Umas permissões. que entra agora? Ah, tô aqui na tela, né? É, eu não toquei na tela. O jogo é muito bom, viu, meu? É, o som falha no... No, no emulador mesmo né então vai começar né então tá pegando as configurações do jogo né é... então vou falar sobre um pouco sobre o sobre o jogo né é... Informações do jogo Ragnarok Power in Magia Gravity Co. Corporation Limitada RPG Outras informações Atualizado em 22 de abril de 2021 Tamanho 93 MB Instalação 100 mil mais Versão atual 1.3.6 Requer Android 6.0 superior Classificação do conteúdo Não recomendada para menores de 13 anos Violência, sangue Então é isso aí pessoal, ele está funcionando para emulador e celular agora né é, Eu instalei no celular Eu joguei um pouco no celular Mas agora estou tô jogando no emulador né Muito bom o jogo né Aí você tem que fazer as coisinhas ali, né Muito bom o jogo Então deixa o seu comentário aí caso de dúvida né em caso de dúvida deixe seu comentário né É... deixe seu like e é isso aí pessoal mais um jogo para vocês aí então tem que fazer as coisas né aqui em cima aqui em cima ataca olha ele ficou... ficou roxo né é muito bom o jogo é para você fazer é... É... Como é que se diz, é emergir, né, emergir os, tá vendo, você vai emergindo, vai surgindo, vai surgindo o... os carinha aqui, né, aí você vai emergindo eles, né, tá vendo, É isso aí pessoal, até mais, tchau tchau.